E aí, pessoal, beleza. É só tá dando uma travada. Mas tá tranquilo. E hoje eu tava. Hoje eu tô com a Lê, mas só que o áudio travou no mil. Tô brincando. O... Eu não sei o que, é que aconteceu com o áudio. Ele explodiu, não sei. Mas vamos procurar uns negócios ali, né? Mas. Cara, já deixa o seu like no enfim. Tá. Vai, bora continuar, bora continuar. Abre a porta, abre a porta, uh, tá indo, sobe a escada, o olho dela falhou, tá, então, é, eu tô aqui na edição, até o meu falhou. Vai, vai, pro... uh, agora seja só precisar da viver chave verde um trilhão depois. Pega aí, deixa eu pegar a chave vermelha, uh, pega aqui a chave vermelha, nossa, eu não sei se ela tem um chave de fenda, não sei o nome daquilo. Eita piga piga piga, piga. Nossa o que bote É bote E a gente tava tentando fazer um negócio Antes né mas Tá tranquilo Abre a porta Nossa pensei que ia travar Continuando É né vai vai Continua continua é, Falta chave vermelha Ah é, eu tô aqui Pega o martelo Vai, sobre só abrir aqui, né, martelar. Martelar. Pronto, eu sou o maior mito da história. Tá, vamos indo, vamos continuar. Oxi, galera, pique tá ali? É, corre, né, então. Uh, ninguém tem a chave amarela? Eita, tá a pique tá ali. Caraca. Hum, tá, a gente só não pode achar uma porta fechada por causa que... Nossa, os caras é muito bons, velho. Já tá aberto, tá negociando. É. O áudio tá falhando, então, né? Vocês não vão conseguir ouvir. Tá, continuando, continuando, continuando, continuando, continuando. Tá, parei. O que tá ali? Volta, volta, então, né? Volta, volta, volta. Tá ali, tá ali. Não, tá não. Mas será que.. Ah, chave esse ano, não. Ah, não, mas. Ah, não, já abriu a chave cena, mas deixa, deixa, deixa. Já peguei. Ah, e ali era para martelar, né? <risos> tá, abre, abre, abre, abre. É, não dá para abrir. Ah, não, eu pensei que aqui era, era um negócio que eu não sei. Tá, vamos pegar a gasolina, tá? eu consegui a gasolina? Tá, continuando, continuando, continuando, continuando. É... Falta também a chave laranja. Ai, coi corre, corre, corre. Oxi. Oxi. Não, a Pig não morreu. Não, ela consegue atravessar o esgoto. Muito roubado hein. Ela precisa, pelo menos, morrer uns 20 segundos. Não sei. Mas vamos continuando, né. Falta a chave de fenda, né. Eu acho que é o nome dela. Mas, assim, enquanto isso, vou dar um nome... Pra ela, de chave de fim mesmo. Aí, abriu. Muito obrigado. Agora só falta a chave branca, né? Pelo amor de Deus, chave branca. Caraca. Chave branca, chave branca. Meu Deus, meu Deus, ela atravessou. Coi, coi, coi, coi, coi. Fez a porta, fez porta. Eita, não deu. Vai, continuando, continuando, continuando. Vai, continua, continua, continua, parceiro. Uh, vai Nossa, eu, eu juro que eu acho que eu vou, a gente vai perder Mas vai aqui é que... Tô continuando Passar aqui Tá... Pera, o Pig tá vendo Ah não, tá vendo se desceu por ali, né? Pera, a Pig tá vendo de onde? Eu acho que tá ali, né? Ninguém pegou a chave laranja, né? Pera que é isso é isso, ninguém pega a chave laranja e é isso que acontece. Meu Deus! Corre! Hum, faleceu. Não, não morreu, não, morreu, não morreu. Ah, não, muito roubado, muito roubado. Caraca. Ô, oh, mano, quem é que colocou isso, cara? Ah, provavelmente o criador, né? Mas tá, Vai, a gente achou um cara. Tá... É, a Pig, eu acho que nos perdeu, né? Uhum. Praticamente. Tá continuando. Tá, é... Chave roxa? Não. Pensei que ia estar tá aberta, né? Ih, tá assistindo, tá assistindo. A Pig tá vindo, o Pig tá vindo. Vai, é hora do rolé, hora do rolé. Vá, tem arme, não que chama, Oh, my god! Vai, vai, vai, vai, isso, ih, oh, muito mito, muito mito, oh my god, oh, oh, oh, oh. mito, mito, tá, nossa, poderia até passar por ali, né, mas tá bom, é, continuando, só falta chave branca, né, cara, se alguém tiver a chave branca, ah, não, provavelmente já pegaram, né, já pegaram e, tipo, Tá, sei lá, não quer pegar, não quer, deixar lá. Tá, vamos indo. Meu Deus, corre! Meu Deus, eu peguei muito ruim. Oh my God, ela é melhor que eu. É, quer dizer, melhor que bote nunca. Nunca será melhor que bote. É. Tá, continua... É, continua, continua, continua Caraca Eu já tenho a gasolina, né Mas continua Ah não, gasolina, não, não Pensei que era a gasolina, deixa, deixa Bora pegar a gasolina, né Lá então é, Pega, agora só falta ir embora Porque já abriram um, Já pegaram a chave branca Já usaram lá Então vai tudo De correto Pig tá guardando caixão, cara. A Pig tá guardando caixão. Te odeio, Pig. Sério, sério, sério. Cara, eu não sei nem por que você existe, cara. Ah, oh, não. Morri. Mas, gente, do mesmo jeito ia ser assim, mas. É, galera, do mesmo jeito a gente ia conseguir zerar. E muito obrigada pela sua artes. E, galera, a gente vai pro próximo episódio, mas a gente ia conseguir zerar do mesmo jeito. Então, valeu, falou e fui.